Minha opinião sobre o Smartwatch X8 Max, que é esse aqui, modelo mais atualizado aí do Smartwatch X8. Eu gostei tanto dessa versão desse relógio, da anterior, que eu acabei comprando uma versão é, mais atualizada, que é esse aqui, com muito mais bateria, muito, a tela muito maior, né? a caixa aqui em alumínio, ele é muito mais atualizado e bem, bem mais é, bonitinho, né? arrojado do que a versão anterior, que é do X8. Bom, para comparar, eu tenho aqui um X8 na mão, tá? que é esse aqui. Parou de funcionar porque eu deixei ele cair no chão, ele quebrou. Tá vendo a tela aqui? ó? Tem um quebradão na tela aqui. Ó. Você pode perceber o rachado que teve aqui. Isso comprometeu bastante o, a, o relógio funcionando também. E a sua questão da resistência com a água. né? Ele entrou água e acabou queimando. Mas em questão de uso do X8, é muito bom. É, Para você conferir a diferença de um e do outro, o X8 ele tem a parte aqui de trás, ó, onde afere a pressão arterial, batimento cardíaco, né? pressão sanguínea e outras, outros medidores. É bem diferente. Ó. Esse aqui é o X8 isso esse aqui é o X8 Max. tá vendo? Bem mais LED medidores aqui. Bem mais sensível aí à aferição de pressão, entre outras medidas. Beleza? Bom, é esse aqui. Vamos lá. Deixa eu só ler aqui atrás para você ver. Case 10N, é, glass, em caso é o espelho, né? Bluetooth, Watch, Sexta geração, 44mm, a caixa em alumínio, que é essa caixinha aqui. ó. Cara, e esse relógio aqui eu já fiz o teste à prova d'água dele, já joguei ele na água já no outro vídeo, coloquei de molho na água durante alguns minutos e ele se saiu muito bem e tá aqui até o dia de hoje comigo funcionando em perfeito estado. Bom, o relógio tem tanta coisa, tanto aplicativo, que até o dia de hoje eu quase não uso direito, só uso só o básico mesmo, Recebo notificações no telefone aqui, mensagem do WhatsApp, do Instagram, Facebook. Tudo recebo aqui. Uma coisa que me deixou muito feliz é o touch dele, tá? É muito sensível. Se passa o dedo para cá, ó, tá vendo? Ele já responde bonitinho para você, ó. Sem fazer força, sem nada. É um touch muito sensível, cara. É marcador de, de bateria. Carregou ainda pouco, tá? O interessante é que essa bateria aqui, eu já fiz o teste, durou por quatro dias usando direto o smartwatch, tá? Tomando banho com ele, tranquilão. Ah, mas aí ele não é a prova d'água. O smartwatch X8 Max, ele tem proteção IP67, tá? A proteção de água IP67 é a mesma resistência do iPhone, tá? Do iPhone 7 Plus em diante, seja 8 Plus, seja 9, 10, enfim, tá? Bom, esse botãozinho aqui não é um botão que gira, não serve para nada esse botão aqui. Na verdade serve sim, é um botão de menu. Ó, aperta aqui e vai para o menu, aperta de volta, ele volta para a tela inicial. Mas não é um botão que, que é funcional na parte de girar, tá vendo? Não faz nada para você girar, só o botão de apertar só. Beleza? Aqui o botãozinho de liga e de liga, de apaga e acende, né? Ou de ligar o relógio ou não, aperta aqui e ele vai desligar, tá vendo? Shoot down, cancela. É, vamos ver aqui o que mais esse relógio tem, cara. Aqui, lanterna. Essa luzinha aqui, aparentemente uma luzinha fraca, né? Só que se você fizer o teste à noite, você vai ver que ela é muito forte. Essa lanternazinha aqui. Já me safou várias vezes aqui em casa quando acabou a luz. Beleza, vamos lá. Aqui, eu tenho aqui o brilho da tela do relógio. Ah, eu quero um pouco de brilho. Vou abaixar aqui o brilho, tá? Bastante brilho na tela. É, mais o que? Deixa eu ver aqui. É, bicicleta para esporte, para você medir quantos quilômetros que você andou. Enfim, joguinhos tem aqui, um monte de coisa, corrida, para você ouvir música. Né? Tem que conectar o telefone aqui para você ouvir música. Daqui você, comanda, você pula a música ou volta a música no seu celular. É, é bacana, muito bacana isso aqui. Vamos lá. É, aqui eu tenho também configurações dele. Isso aqui eu não sei para que que é, nunca usei isso aqui, então não vou te falar para que é isso aqui. Esse aplicativozinho aqui, deixa eu ver, aqui ó, o aplicativo dele, você bota a câmera aqui e já vai para pro, pro app do relógio, beleza? Bom, aqui você tem batimento cardíaco, e o que que é isso aqui? Ah, aqui você seleciona a língua do relógio, ou seja, ó, português, beleza? Botou português, já está em português aqui tudo que eu quiser. É um relógio que me agradou bastante, tá? Ou seja, me agrada bastante. Se eu quiser um menu rápido, eu boto para cá assim, ó. apareceu um menuzinho rápido aqui. A lua faz o quê? Deixa eu ver. Ó, quantas horas eu tô dormindo, né? É, comparações de horas aqui, enfim. Vamos ver mais o que aqui. Esse bonequinho correndo. O que é isso aqui? Ah tá, isso aqui é um cronômetro de quantas calorias que você perde, que você, ah, quilômetros que você corre. Deixa eu ver, aqui tem o que? Calorias, né? mais detalhados, bicicleta, tempo de pedal que você faz. É, aqui, montanha, tempo de escalada, caloria que você perdeu, quilometragem. E aí são essas opções que você tem aqui, beleza? Próximo menuzinho aqui você encontra, deixa eu ver, ah, o coraçãozinho aqui, batimento cardíaco, mais o que? É, pressão do sangue, mais o que Oxigênio do sangue, ó, tá medindo, tá vendo? Diferente do X8 Max, que só tem uma, um LED aqui atrás, ó, que piscaria se tivesse bom, né? Esse aqui tem quatro LEDs aí fortes e bem sensíveis que mede a oxigenação do sangue aí. Beleza? Então é isso. Esse relógio aqui me agradou bastante ao longo do tempo que eu tô usando. Ele é bem bonitinho no pulso. É, eu tô usando aqui é o meu... É um X Games série ouro. Eu uso para poder mergulhar, fazer outras coisas, porque esse aqui mesmo, esse aqui é para profundidade. Esse aqui é para acima de 100 metros de profundidade. Você consegue ver aqui, ó, tá vendo? Esse aqui sim é para pauleira, para dia a dia. Esse aqui não quebra não, esse aqui é bom pra cacete. <risos> Já esse aqui é um reloginho mais social, mais bonito, mais aparente pra você sair, ir pra uma festa, pra algum tipo de lugar aí, maneiro, tá? Deixa eu só colocar aqui esse relógio. É, peraí... Ó, vou colocar aqui o pino. A pulseira dele não é uma borracha simples. É um silicone muito bom, bem resistente. Deixa eu deixar bem justinho né, o relógio no seu pulso. Aí. Então, bom. E olha aí. É muito bonito esse relógio aqui, cara. Eu gostei bastante desse relógio. É, vamos aferir aqui a minha pressão: pressão do oxigênio do sangue. Vamos ver aqui. Tá bom, olha aí. Vamos ver agora aqui a pressão sanguínea. Não pode falar agora nesse momento. Olha aí, ó. 12 por 7. Tá bom, tá ruim não. É... Batimento cardíaco. Tá vendo também. 91. Tá um pouquinho acelerado, mas tá bom. Então, pessoal, é... esse aqui é o smartwatch x8 Max a minha opinião sobre esse relógio aqui é que é um relógio muito bom barato tá e bem resistente pelo preço dele é a prova d'água tem pessoas que vão dizer que ah, não é a prova d'água mas eu já fiz teste aqui no canal aonde eu mergulhei esse relógio aqui por vários minutos e tá aqui até o dia de hoje então sim é um relógio muito bom ótimo custo-benefício bonito e barato tá legal aqui vem nota fiscal na loja onde eu comprei ele. Inclusive, o link do site oficial está aqui embaixo na descrição. Você pode clicar ali e ter acesso à mesma loja é, que eu comprei esse aqui, tá bom? E ter acesso ao Smartwatch X8 Max original, tá? O importante é isso. Se for o Smartwatch falsificado, pode aí entrar água, pode queimar e você ficar aí puto aí com a sua aquisição que quebrou, beleza? Então, para isso não acontecer, para ficar legal, link na descrição aqui embaixo da, da lojinha oficial, do site oficial, para você comprar esse aqui original. Onde eu comprei e ficar feliz, beleza? Bom, aqui dentro eu tenho duas películas que veio para proteção da tela. Eu não uso nenhuma, dou até mole por causa disso. Deveria usar, mas não estou usando, tá? Aqui vem duas películas para usar na tela do, do, do relógio. Tem que limpar bastante com álcool aqui para limpar e botar a película, tá vendo? Aí fica bonitinho, protege mais aqui. O carregador dele é essezinho aqui, ó um carregador de contato. Esse polo aqui, ó, ele vai conectar aqui, tá vendo? Beleza, e vai ficar aqui. Tem um ímã nessa base que puxa ele, fica conectadinho, tá bom? Aqui o polo do polo, conectou, beleza. O cabo aqui é USB. Você pode colocar no computador? Pode, tá? Tranquilo. É, mas normalmente eu carrego com caixinha de carregador de celular. Normal, tá? Porque a amperagem é a mesma, não vai queimar seu relógio, não vai estragar. E a amperagem que ele recebe aqui, ela é limitada. Quando chega a carga total, ela limita e não tem problema nenhum. Beleza? Então, caixinha de carregador, joga na tomada, bota, bota o, celula, o relógio para carregar aqui, ó, bota na base e está tranquilo, tá? Tem pessoas que gostam de remover a pulseira dele, tá? Remove a pulseira dele aqui ó, e bota para carregar. Bota aqui, ó, pronto. Bota assim para carregar. Eu não, não, não gosto disso aqui, não. Eu já boto para carregar com ele com a pulseira já no mesmo lugar. Para evitar trabalho. Tá bom? Lembrando que essa pulseira aqui você pode comprar pulseira sobressalente. Ó. Tipo do X8. A pulseira cabe aqui tranquilamente. Ó. Tá vendo? Ela cabe aqui, ó. Fechou. Tá vendo? Então de repente, ah, quero comprar uma pulseira diferente. Comprar uma pulseira rosa. Pode comprar, tá? Tá? Mas como esse aqui é azulzinho, bonitinho, modelo azul dele, pode... Eu vou deixar esse aqui mesmo. Beleza? Aplicativos. Ó, Facebook. Deixa eu ver. Tem mais aqui também. Ó, WhatsApp. Tá vendo? E assim por diante. Valeu? É, tem preto, que você viu. Tem rosa, tem vermelho, tem várias cores. O link aqui embaixo no site oficial, você pode escolher a cor, a cor que você quer. Tá bom? Então, pessoal, fico por aqui nesse vídeo. O relógio é esse, minha opinião é essa aí, um relógio muito bom e barato aí, tem uma ótima entrega para quem quer um smartwatch bonito e aparente, tá bom? Então fico por aqui nesse vídeo, se puder se inscreve no canal aí se você gostou, dê o um like nesse vídeo, tá bom? E é isso aí, tamo junto, um abraço!